a todos, bem-vindos ao ADEC TV esse é o nosso segundo programa né, de uma série que nós estamos falando sobre a Bíblia, o cristão e a política então nós vamos dar continuidade com o pastor Gilberto, professor Joás né, bem-vindos novamente Exato. quais princípios e valores devemos levar em consideração na hora de escolher nossos candidatos, como nós estamos falando de cristãos, né, princípios e valores cristãos, quer começar? é quando a gente fala de, de escolha, vamos falar do primeiro turno das eleições. É, vários candidatos, né? Vamos falar de pelo menos cinco dos principais. Tinha mais, vamos falar de pelo menos cinco. Onde um, um irmão parou na igreja e me perguntou, pastor, mas o fulano tem uma ideologia estranha. O outro não é cristão. Desse jeito. O daqui é extremista. E aí? Pessoal. A gente precisa analisar cada candidato e ver qual a proposta de governo desse candidato. Condiz com aquilo que eu prego, aquilo que eu creio, condiz. Essa vai ser minha escolha. Essa vai ser minha escolha. Porque quando a gente olha, por exemplo, é, o segundo turno vai estar aí também. Mas quando a gente fala assim, quando a gente vai aos extremos, o Jorge falou isso no programa anterior, é muito legal. Quando a gente vai aos extremos, a gente... Corre um perigo muito grande, precisa de um equilíbrio nisso aí. Tem que haver esse equilíbrio. Mas, por exemplo, alguém falou assim, então quer dizer que você vai defender um candidato, me perguntaram, você vai defender um candidato que fala que bandido bom é bandido morto. Eu falei assim, não, eu não concordo com essa frase. Bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é aquele que se converte, e entrega a vida dele para o Senhor Jesus e vai deixar de ser bandido. E compra a pena dele que tiver que pagar para a sociedade. Ele tem, tem que fazer isso? Eu sou de acordo. Com... Errou, errou, tem que pagar. O caminho é esse. A gente não vai aliviar isso para ninguém, mas eu também não posso deixar de expressar o amor de Cristo por uma pessoa dessa. Agora, uma fala dessa desqualifica a pessoa no restante que ele fez do histórico. Tem que ser analisado isso. Assim como outros candidatos de outros partidos, falam coisas que a gente precisa analisar o histórico. Então, essa questão do histórico, da, da pauta do partido, a igreja precisa analisar isso. O povo não pode ser bobo, não pode ser bobo. E uma coisa que eu sempre defendo, o povo tem o governo que merece. É bíblico, o o né? O povo tem o governo que merece. Quando a gente olha para a Bíblia, já que nós estamos falando de, da Bíblia, o cristão e a política, né professor, quantas vezes o povo rejeitou o governo de Deus e foi massacrado pelo governo humano? Quantas vezes a gente vê isso? Inúmeras vezes. Então, enquanto a gente vê aqui na Terra, ah, mas você é pastor, e daí? Eu sou cidadão brasileiro. Sim. As minhas filhas estão vindo aí. Eu falei isso no início, eu li uma frase para primeiro programa. Nós ah. temos dupla nacionalidade, nós somos brasileiros, cidadãos do céu. Você acha que eu vou querer alguma coisa ruim para minha filha? Para as minhas filhas que estão vindo? Né? Daqui a pouco né, a gente espera, a família cresce, vem os netos e tal. O que, que a gente espera? A nossa geração precisa influenciar a próxima geração, não é com coisa ruim não, é com coisa boa. Por isso a escolha do candidato ela é importante. E a, gente precisa, e a gente não pode ficar em cima do muro com isso. Ah, eu vou de fulano, eu vou de ciclo. Não, vai no que é certo. Vai no que é menos ruim, menos pior, numa hora dessa aí. É essa escolha que, que todo cidadão brasileiro tem que fazer. E a gente tem que botar isso em pauta. Puxa, eu duvido, puxa a capivara do sujeito aí vai ver, tem que fazer essas, essas análises. Tem, tem que fazer isso. Não pode ir de qualquer maneira. Então é importante a escolha do candidato, sim. É, essa questão de princípios e valores, né? É, valores é um, uma, uma uma coisa bem diferente em cada um, né? Sim, é, muito é, bons é, pontos. A questão de valores, às vezes, às vezes é, é, a pontualidade pode ser um valor enorme para um e não ser para outro, né? É, às vezes é, algo que é um valor assim para mim, né? Para você é um, um defeito. Você olha para aquilo como um defeito. Então essa questão de valores, no caso de um cristão, ele deve observar os valores cristãos. Esses são encontrados nas palavras de Cristo. Basta ler o Evangelho. Né? Tem gente que não está sabendo ler. Né? Eu também acho. Esse, Eu esse, esse não está é leu. Ponto. Esse é o ponto. É, tem, tem uma passagem aqui, primeira aos Tessalonicenses, né, no capítulo 5. É, Paulo diz assim, a partir do verso 15. Evitai que alguém retribua a outra em mal por mal. Pelo contrário, seguir sempre o bem entre vós e para com todos. Esse é um valor. Né? Seguir o bem, não retribuir mal com mal. Seguir é. o bem com todos. Né? Um cristão com outro cristão e um cristão com todos os outros, todas as outras pessoas. Né? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Olha só que valores legais. Né? Tem muitos valores bons aqui, num, num, num trechinho da escritura que é sensacional. Né? A oração, para uns, né? um, não é muita coisa, mas para outros é um valor né, extremo, né? extremamente importante. A alegria, né? a alegria que nós temos em Cristo, não dá para trocar isso por alegria política. que Isso aí passa. Né? O meu candidato favorito daqui a quatro anos pode ser outro. Né? Então, é, não dá. Na hora de votar, um cristão tem que olhar para esses valores e, e ver, enxergar neles mais importantes do que até as pautas que o candidato está defendendo. Né? É, e aí... Aquela questão que a gente falava é, no programa passado. Né? É, essa, essa coisa de examinar tudo, né? julgar e todas as coisas, examine tudo e retenha o que é bom. Né? Isso deve ser feito com o histórico do candidato. Né? É, o, histórico, o histórico vai te dar muita informação valiosa para você fazer uma boa escolha. Ah, mas eu já fiz isso, não dá para votar em nenhum dos dois. Pois isso é um problema pior do que ter que escolher um dos dois. Porque se eu, se eu faço a minha análise, se eu olho para tudo que o, os dois candidatos que estão aí já fizeram politicamente falando, né, e eu não, não me sinto à vontade para votar em nenhum dos dois, e eu simplesmente não vou às urnas no dia que eu preciso ir, que todos os outros brasileiros estão é, deixando seus afazeres, né, largando coisa importante para ir lá exercer a sua cidadania, né, e eu não faço isso, eu me abstenho, é, eu estou sendo no mínimo covarde né, para com os meus compatriotas, né, para com os outros cidadãos, porque como que eu vou cobrar de alguém depois que eu não coloquei lá? Você não pode a cidadania a cidadania é sobre isso quem está lá é o, o, o candidato a eu votei no B mas você votou você, você exerceu tem, você tem direito. direito de cobrar sim. você tem direito de cobrar do A né você não votou nele mas você votou você né? foi, exercer você seu foi direito. vencido uhum. por outros votos o voto da maioria isso é a democracia sim né? mas você exerceu então, o papel é... É, e como cristão o cristão tem que cobrar também, o cristão tem que orar por quem, por quem vencer, tem que cobrir ele de oração, tem que, tem que fazer súplicas por ele, né? o, apóstolo, o mesmo apóstolo que escreveu esses versos aqui fala isso, né? é, e, e assim, independente de qual for o vencedor, né? o papel, o dever do cristão é esse, né? orar por ele, interceder por ele, mas sendo um político, cobrar também. Né? É, você você não está fazendo o que você prometeu na campanha. Né? Um cristão tem esse direito. Como cidadão, né? tem dupla cidadania, mas tem a cidadania terrestre também. Né? Eu, sou, eu sou do reino dos céus, mas eu sou brasileiro também. Está então tá aqui tenho... na terra ainda, né? Agora, se eu não voto, que moral, que direito eu tenho de cobrar de depois, é assim. até de criticar depois, não tenho. Né? É, eu vou levantar uma questão aqui que é muito importante para a gente pensar nisso. Questão de valores na hora de escolha e tudo mais. Quando a gente olha para um país vizinho nosso aqui, vamos falar da Venezuela, que está muito falado esses últimos dias. Sim, sim. Né? Quando a gente olha isso aí, há 23 anos atrás, os mesmos jovens que vibraram com, com, com a ascensão de o Chávez, os filhos deles estão mendigando pelas ruas afora agora. Bom, é um fato. O que eu quero levantar de questão é exatamente esse fato a partir desse momento. Estou falando de um histórico, tá? De um histórico a igreja vive num país como esse? Você acha que a igreja está sendo prejudicada pelo governo? Tá. Mas você acha que a igreja depende do governo para viver? Essa é a questão. Essa é a questão. Se a igreja pudesse voltar, estou falando da Venezuela, se a igreja pudesse voltar ou refazer o seu voto, ou mudar o voto, ou mudar o cenário, vocês acham que eles mudariam? Passou. Sim. sim. Se eles conhecessem a realidade hoje, sim. Então o negócio é o conhecimento. Então a causa é o conhecimento. A partir do momento que a gente conhece, nós somos responsáveis por aquilo que nós estamos fazendo. E se eu não conhecer, sou responsável do mesmo jeito. Deus fala, a né? A lei está aí. Meu povo perece por falta de conhecimento. conhecimento. Lógico que dá conhecimento de Deus ali, de é. Deus também, mas por toda falta de conhecimento. O, o, sujeito sujeito é conhecimento. Que, o sujeito que olha e fala os dois são ruins, não vou votar em ninguém. Né? É... Aí vence um que é o mais ruim dos dois ruins, né? e, o pra, e o país entra numa crise pior do que as que tiveram antes, né? e chega ao ponto de uma Venezuela, por exemplo, uma Argentina, na Argentina, que é mais recente ainda, né? tem pessoas que eram classe média, classe alta, e eram há dois anos atrás, Era. e agora estão... na, na nos lixos, nos lixões da cidade, procurando comida. Gente que foi da alta sociedade né? há dois anos atrás, isso é muito recente. Né? Então, é, o conhecimento é, é a nossa arma. Né? E o cidadão é, abrir mão do, do seu poder de voto, que é, é um poder e tanto na democracia, né? a única arma que o cidadão tem contra esses políticos que estão aí. Né? É, tem poucos políticos sérios né, hoje, né, a disputa pelo, pelo poder se dá mais pela ganância, né, para se dar bem, para resolver a própria vida, não a vida da polis, né, mas tem políticos sérios. Aí eu vou, porque tem um monte de, de gente ruim, eu não vou votar em ninguém, né, eu vou procurar os sérios e vou votar nos sérios. Né? É, vou votar. Se estão todos ruins, voto no menos. E, ruim. É, geralmente tem uma é? passagem lá em Juízes, se eu não me engano, você até me corrija, Juízes 9, de Abimeleque, que foi um dos filhos de Gedeão, e que ele matou os 70 irmãos para é. governar. Mas aí o mais novo Jotão fugiu. E um dia ele de Jotão, de Jotão ele vai contar parábola: o Espinheiro rei. O que, que acontece? É, lá na parábola, ele faz uma parábola comparando homens à árvore. Ele fala que o cedro, o cedro, é a, a videira, é a, figueira, a figueira... Não sei nem se é o cedro, a videira, a figueira... Que eles estavam muito ocupados com as próprias coisas, que são árvores nobres, árvores sérias. Não vão importar com isso aí, não. Não vão importar com isso aí, não. Aí sobrou para quem governar a floresta, o espinheiro. E quando o espinheiro governa, vira o... Caos, que ele não pode oferecer nem sombra. Oferecer nem sombra. Não tem fruto, não tem. Tem fruto, sombra, sombra, tem, só tem em sombra. Dor. dor. E se pegar Sofrimento. fogo nele, pega fogo e tudo. Mas quando a gente tem. E hoje, se a gente procurar, a gente tem figueiras, a gente tem homens bons. Isso Sim. que você falou. Mas se a gente não procurar e não der oportunidade para esses homens, nós sempre vamos ser governados por quem? Por espinheiros. Não dá para jogar a responsabilidade que é minha para lá. lá. O problema é que nós não estamos falando de um grupo isolado. Hoje nós somos mais de 200 milhões de brasileiros. Então se uma parte fizer uma escolha errada, todo mundo sofre. Sofre. É consequência para todos. Não é assim. Ah, então vai governar para um lado ou o outro. Não é isso. Tem consequências que não são individuais, né, pastor? Por isso que nós estamos falando da escolha, né? É saber escolher. É, tem um faraó que ele foi bem na época de Moisés, ou um pouco antes... Esse faraó falou o seguinte, que os homens estão mais preparados em correr atrás do poder do que em exercê-lo. Eles estão mais preparados ao poder do que em exercê-lo. Ou seja, brigam, faz campanha, corre atrás, chega ao poder, quando chega lá não sabe o que fazer com o poder. Quem sofre com isso aí? Do povo. Mas é a escolha de quem? Do povo. Então, é o conhecimento, é a análise. Por isso a importância de analisar, não a pessoa. Se a gente vai analisar a pessoa, nós vamos criar ódio. Eu acho que o Brasil está partindo para esse polo de ódio das pessoas. E isso não pode. O cristão, como qualquer pessoa, tem o direito de votar, exercer o direito de cidadão. Mas precisa fazer isso com temor, com graça de Deus. E, e a escolha deve ser respeitada. Com e muito conhecimento, né? Isso, com conhecimento. Mas eu vejo muitos cristãos com a mente cauterizada. É, sim. Sim, é. Paulo é, fala não, isso, é. de esse está né? cauterizado. Tem muita gente falando sem saber o que está falando também. E né? sem procurar, né? É, Ver uma notícia, uma foto. Eles não procuram se aquilo é realmente verdade, se aquilo aconteceu, se aquela fala foi tirada do contexto. A gente aqui no nosso contexto aqui a gente tem falado bastante de política, seja na roda dos amigos, na, é na, no, na nos ensinos aí que a gente que a gente pratica, né, publicamente. É, mas a gente jamais fala é, de forma enviesada, né? A gente tem que ter esse cuidado. Se a gente, a gente que ensina, tem que tem que ensinar bem, né? Está escrito Com isso. Com muita responsabilidade. É, e aí ensinar bem envolve essa responsabilidade aí. E, e aí tem pessoas falando, né, sobre política, mas é, quando falam Falam através de alguns viéses ou, ou é ressentimento de algum político, de, al, de alguém que está lidando com política, ou, é, ou fala para ferir alguém. É, a, gente, a gente percebe que às vezes a urna é um lugar de vingança. Né? Então fa, fala para se vingar de algo que, que sofreu por causa de algum político, de algum partido qualquer. Então tem muita gente falando muita coisa. Né? A gente precisa ter mais responsabilidade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 Ainda falando né, da Bíblia, o cristão e a política. Vou começar com o pastor. pastor então, um cristão pode estar ativamente envolvido na política? Eu acho que isso em tudo, né? Ah, Você ah, candidato, ah, tudo. é candidato, é, tudo. É. Ultimamente, nós estamos vendo muitos ativistas. Tantos, em, em todos os extremos. É, o, o que me incomoda é esse ativismo quando ofende as pessoas. Eu posso falar de ideologia, no campo de ideias a discussão é aberta. Não tem problema, no campo de ideias a discussão precisa ser aberta. E eu preciso ser flexível, eu preciso ser aberto a uma opinião nova. Agora quando parte para o lado pessoal, aí o negócio já aperta. É, vou dar um exemplo, estou vendo muitos, muitos, muitos cristãos aí, é, ativistas ultimamente, pelos dois lados, tá? tanto esquerda como direita. É, tem problema, não? Pode, pode falar. Use argumentos, fale o que deve falar. Agora, quando a gente fala de defender a causa e tirar o foco da pregação do Evangelho, esse não é o papel do cristão. Uma coisa é eu ensinar, por exemplo, eu, pastor da igreja, uma coisa é eu não ensinar a igreja de uma coisa que eu sei que vai fazer mal para a sociedade. Aí eu estou sendo omisso. Outra coisa é eu ferir um princípio e querer obrigar alguém a fazer aquilo ali só porque eu sei de alguma coisa, aí é obsessão, uhum. eu não posso fazer isso. Claro. Agora, quando eu descubro alguma coisa, quando eu tenho informação, quando eu julgo que aquilo ali é valioso, eu preciso informar isso a quem está à minha volta, de uma forma clássica, de uma forma educada, de uma forma não invasiva, de uma forma não ofensiva, mas eu preciso falar, eu não posso deixar de falar. Mas então podemos ter cristão participando da política, ser candidatos? Não vejo problema nisso, não vejo problema nisso. É o que eu estou te falando. O grande problema, é da a gente precisa identificar, é o seguinte, que tipo de cristão é esse aí? Bom, eu pastor, eu não acho correto um pastor deixar de fazer o trabalho que ele tem que fazer para envolver com isso aí. Porque é outro chamado. É questão de chamado, é questão de responsabilidade. Eu vou dar conta do meu trabalho, do meu chamado. Aí é fato. Então isso precisa ser bem claro também, porque eu estou vendo um monte de gente aí nas redes sociais falando é, a cristão está perdendo tempo, a cristão está fazendo isso, e o que, que tá está fazendo lá na rede social ficar criticando isso aí? A hora que o negócio ficar feio, a hora que a situação apertar, eu quero ver se vai falar isso aí. Então é responsabilidade sim do cristão falar, e eu vejo que a igreja acordou tarde para isso, mas falar de uma forma educada, sábia, coerente, que não vai ferir ninguém, precisa se posicionar naqueles valores que nós já falamos aqui dentro de um princípio, de valores, de ideologia, de ideias. O campo de ideia é vasto e precisa ser discutido, abordado, defendido, questionado. Isso é a democracia. Tá? Professor, você vai responder essa pergunta, mas a Bíblia... Nós temos grandes estadistas na, na Bíblia. Não sei se posso chamar desse jeito. Estadistas. Daniel, José. Grandes políticos, grandes homens de Não, Deus. Nemis. Nemis, mas grandes políticos. E até em outros impérios, que não eram de Israel, mas grandes políticos. Egito, Babilônia. Babilônia. Então, um cristão pode ainda andar? Com certeza. Um cristão pode ser um político e um bom político. Algo que eu disse no programa passado, a gente pode repetir, não é um pré-requisito para ser político ser cristão. Tem muita, gente, tem muita gente enganada hoje aí, exigindo que o seu candidato seja cristão. Aí, tem candidato aí que você olha, a última coisa que esse cara é cristão. Mas aí eles colocam lá como cristão, né? põe cristão em caixa alta ainda. Não é cristão. Né? Tem uns camaradas que a gente vê aí, você vê que não é. Né? é mas Estão querendo colocar assim para ver se o cristão né, vota no, no... cristão não tem que votar no cristão, ele tem que votar num bom político, né? Que tenha as melhores propostas, que, que vai ser melhor para a vida em sociedade. Que não fere né? os princípios que é, ele é, segue. É, é, então, não é pré-requisito, né? O nosso pastor, é, ele é o pastor da igreja, mas ele é um administrador de carreira, né? É, deixou isso para servir a igreja, né? Mas é, é pré-requisito para ser administrador, ser cristão. Para ser pastor parece que é, né? É para <risos> é. pastor não tem jeito. Né? Mas <risos> para ser para ser administrador não, né? Um budista pode ser um bom administrador. E é, é, é um, um, um islâmico pode ser um bom administrador, né? Não é pré-requisito. É política é a mesma coisa, né? É, então a, a coisa hoje está muito, o debate, né? é, não está sendo bem um debate. Né? É, aqui no Brasil, quando se fala em política, é mais passional do que ideológico, não pode ser assim. Né? A política é algo essencial para que a gente tenha uma vida tranquila, está escrito isso. Em sociedade, isso, é. Né? é. É essencial. E aí, né, precisa, o político precisa estar tá lá para punir o, o mal, né, para é, exaltar o, o, o inocente, né, isso é papel do político fazer. Né? É, então a gente precisa da política para colocar as normas, as regras, isso aqui vale, isso aqui não vale. Alguém tem que pôr ordem na casa, né? e o político, né, eu creio que é, é, é questão de vocação. Como o pastoreio é, eu creio que a política também é. Né? é o bom político nasceu vocacionado para isso. Sim, né? eu creio. Se sente chamado para isso. Né? Então, é, e aí, é, é, não é questão de, de religião, de, não. É questão de vocação. Né? E aí, vale a pena você olhar as ideias, né? a ideologia, a filosofia do partido, da pessoa. É, é professor, deixa eu só, assim, te ajudar nisso aí também, que é, é bom, eu lembrei disso aqui agora. É, não é um modelo perfeito como governo nenhum aqui nessa terra é. Mas quando a gente olha para a democracia, de onde veio, isso veio dos gregos e os romanos a aperfeiçoaram. Mas quando a gente olha o Senado Romano, Sim. É, a exemplo que tinha força diante do imperador, as discussões do campo de ideia eram vasto E isso é maravilhoso para a sociedade. E a gente precisa estar aberto para isso. Claro que de uma forma, é, a ponderar o seguinte, vamos ouvir, e vamos decidir quem, quem é o melhor, quem é o menos ruim, talvez. Mas a gente não pode ficar em cima do muro. E esse momento de alguém falar, de alguém assumir a responsabilidade de falar, e se a gente não falar, Carol? E se não tiver esses ativistas aí? Quantas corrupções já passaram debaixo do nosso nariz e a gente nem, nem ficava sabendo? Sem ninguém falar. Hoje, com a advento da internet, não existe isso mais. Antes a gente estava limitado a uma informação só. Há um mês só e era só o que Hoje era não. manipulado. Hoje a situação é outra. Hoje você vai no Twitter, você vai no Instagram, você vai no Facebook, você vai nos no Netflix, Telegram, vai você lá. vai no tudo quanto é, você vai no Telegram, você vai para o WhatsApp. Hoje a informação flui. Tem muita fake news, mas tem muita informação boa também. Então, tem o Olavo de Carvalho, né, que há 20 anos atrás, mais que isso até falava de um tal foro de São Paulo. Sim. Era fake news. Ninguém acreditava, isso é teoria da conspiração, hoje em dia é notório, é conhecido, tem discursos aí rolando pelo Twitter afora, né? então você já sabe que não é uma mentira, não é uma história inventada. Né? Existe um projeto aí a longo prazo, eles são bem pacientes, né? não é coisa de conspiração, não é que o Brasil vai virar uma Venezuela em quatro anos. Né? É, Para que isso acontecesse, a gente teria que ter outro congresso, outra constituição, mas o risco está aí. Né? Então, é um projeto, uma agenda de longo prazo. Você começa é, na escola, você né? é, começa na base de projetos. O então, né? é, é, é que a gente falava da, da discussão, né? que não está no campo do debate, está no campo da discussão passional. Né? Tem muita gente apaixonada aí é, pelo candidato, pelo partido, pela né? tem apaixonados aí de todos os lados. Isso é perigoso, né? isso é perigoso. A gente não pode, é, pensa numa decisão que mudou sua vida, que você tomou, que mudou sua vida e, e sua vida melhorou uma porcentagem significativa depois daquela decisão. Ela foi tomada com base em emoção ou com base na razão? Né? É, a emoção às vezes nos trai, né? então, ah, eu sou apaixonado por aquele candidato. então ele não fala nada errado, ele já, ele é inerrável, né? como diz o, o meme conhecido aí, inerrável. É, é, ótimo. É, então, é, assim, nada do que a pessoa faça, nada do que a pessoa fale está errado, né? porque se torna um ídolo no, cara, no coração da pessoa, né? aí o meu voto é dele, incondicionalmente e tal. E tem isso dos dois lados, a gente vê que tem. Isso é perigoso, para a democracia até. Né? Porque se o nosso voto é assim, é passional, né? isso pode nos trazer problemas depois. Né? A gente tem que olhar as consequências. Se eu votar nesse cara, o que, é que vai vir por aí? Se eu votar naquele outro cara, o que, é que vai vir por aí? Os dois estiveram no poder. Né? Vamos olhar, vamos fazer uma retrospectiva. Né? O que que, o, a gente consegue prever com um pouco de precisão o que, que vem, o que, que a gente pode esperar de cada um desses aí. Né? Não, não dá para ficar em cima do muro, né pastor? Pode, pode. Tem, que fazer é. escolha, tem que fazer a escolha, fazer a decisão e votar direito, para depois ter, ter condições de cobrar né? com, com, com moral. Eu tenho moral para né? cobrar, porque eu votei. Eu vou mais do Olavo, tem é. razão. E o Enéia tinha razão, né? Você lembra é meu nome, é Aí a gente vai levantar uma série de coisas, né? Lembra? Levanta frases aí de, de muitos políticos aí das antigas, aí que a gente vai remontar muita coisa. Né? Vocês acham importante ter uma bancada cristã no Congresso Nacional? Quando eu falo cristã, valores cristãos. Do meu ponto de vista é importante, porque é um piso, um equilíbrio aí em tomadas de decisões que vai beneficiar todo... Todo conjunto. Então é importante. Só que aí eu falo como cidadão, que é importante. Agora, como pastor, eu não posso depender disso aí. Eu preciso continuar dependendo de Cristo e defendendo a causa do Evangelho. E dependente de quem ganhar, nós vamos continuar sendo crentes, nós vamos continuar pregando o Evangelho. Mesmo que isso nos custe a vida. E a gente precisa ter essa visão. Eu acho que eu já respondi essa pergunta aí nos dois programas. Né? Eu não vejo é, o ser cristão como algo primordial para um candidato, né? Mas eu entendo a pergunta. Entendeu né? a pergunta? Eu entendo a pergunta. Porque tem pautas. É, o, os cristãos são uma parcela significativa da nossa sociedade. Então, é, é, se a Câmara, se o Senado é, a rep, é eles são representantes do povo, é, é justo que haja uma parcela significativa de cristãos lá, né? Se for se eu entendi a pergunta, eu acho que é, é, é até, justo. até justo. É até justo. É a questão de equidade. Equidade e direito. Não quer dizer que você vai falar assim, ah, tem que ser assim. Não é assim. Mas é a questão de equidade. Vamos partir dessa, dessa premissa. Pastor, nós vamos encerrar por aqui. Deus os abençoe. Espero que tenha sido edificante para você esse programa. Que você né? possa adquirir um pouco mais de conhecimento e fazer as suas análises. Pastor, pode encerrar para nós. É, nós queremos agradecer a todos aí por essa por esse momento, né? E deixar bem claro que a Igreja do Senhor Jesus, eu postei isso no meu Twitter esses dias, a Igreja do Senhor Jesus segue firme, triunfante e inabalável, independente de política. Mas como cidadão, vamos exercer o nosso direito